Oh, quantas vezes. Eu estava sentado aqui fora no meu banco, daqui veio o senhor de ambulância lá. O senhor não quer ir para psiquiatria? O senhor parece que é desequilibrado, esse negócio não tem nada a ver, tem nada aí começou a fazer pergunta para o psicólogo. Não, não, ele, não, ele é normal ser. Ah, a gente pensa que é meio louquinho, ele vai lá para a psiquiatria, lá, que é meio, meio doido. Já, já, aconteceu, já.